que atua em minha vida profissional. Agora, caso você ouvinte esteja passando por alguma situação desagradável em sua profissão, especifique a situação em que está passando. Eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra tudo aquilo que precisa encontrar. Agora, caso você tenha perdido algo, especifique o que você perdeu. Eu sou a iluminação deste quarto ou casa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 em minha mente exterior, relativa à invencível atividade do EU SOU. Eu sou aqui eu sou lá eu sou em toda parte então eu sou sereno